Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje vai ser a primeira temporada de acampamento do casal Furacão. E aí, Thaís? Isso mesmo, pessoal. Tá preparada? Claro. Tá preparado? Tô pronto. Galera, hoje a gente vai fazer um acampamento em um local assombrado, uma colônia assombrada. O que vocês acham? Vamos fazer uma série lá pro canal Tiago Furacão, né? É isso aí. Vai ser a série de acampamento. É isso aí. Só que hoje nós não estamos sozinhos. Está eu, a Thaís, o Hélito. Chega pra cá, Renato. E aí, nego? Né? Está o Renato e aí? Tá preparado para participar junto com a gente? Ah, tô meio tô com medo, mano. O local é sinistro, né? Nossa, nem fale, velho. Mas, mas vai, vai encarar? Ah, vamos aí, mano. Tô com você. É isso aí, pessoal. E também estamos junto com o Fernando e a Cirlei. Chega aí. Oh. E aí, Tiagão? Beleza ou não? Beleza, Tá preparado? Opa, tá é aí? Oh. Tá preparado, é, Cirlei? Temos oh. preparado, hein, hein? Tiago? Pessoal, hoje estamos aqui, cara, com uma turma bacana e a gente vai passar a noite aqui nesse local. Vamos armar barraca, vamos fazer fogueira e vamos ficar a noite inteira aqui para tentar fazer investigação, tentar gravar o máximo para vocês. Como vocês podem ver, lá no fundo já está escurecendo, né, Thiago? É isso daí. E aqui no local tem muitos relatos do local ser assombrado e também... Tem muita cobra, a gente tem que tomar cuidado com isso, hein, cara. Ô, Thiago, isso mesmo. O rapaz tava falando também que, tem que ir gente já valida, esse pouco do mato, tem que tomar cuidado. Ah, então é. tem que tomar cuidado. Eu tô espingarda também. A gente, vai, a, a gente vai ter que se virar aqui, cara. Que virar. Vamos vamos ter, é uma noite, hein, é, Thiago? É, é, vai ser uma luta aqui, hein? Vamos ter que sobreviver aqui nesse local. Nós vamos ter que se virar em tudo estão preparados para Opa. Opa. vocês que gosta desse tipo de conteúdo deixa muito muito like comenta muito aí compartilha que a gente vai estar fazendo mais acampamentos em outros lugares essa é a primeira temporada de acampamento já deixa muito like se inscreve no canal e bora para essa aventura galera vamos começar a montar a barraca aqui ó já montamos uma temos que montar mais três mais treino, aqui, cara? Ó, você Ei, vai fazer uma travessa aqui, cara. É assim mesmo, cara? É. É assim mesmo. Ó, o Fábio já tá arrumando aqui, né? A fogueira aqui, ó, já está é. É. quase no quase do ela, jeito, Quase no jeito. Uma tá barraca aqui já está montada. Ah, não, não é, e o Thiago já está montando bom. a próxima aqui, ó. Vai, Thiago. É Vai. Pode ser Vai. no chão. Aí. e Thiago, sabe armar uma barraca? O que? Barraca armada. <risos> Daqui a pouco nós temos que encher o. Você trouxe o colchão? Aqui. Trouxe. Aí. Ah, Fica agora. Vai. Trouxe. Vamos armar. Aí. Acabou, Thiago, de montar? Acabou, tá velho. Ó. Só falta o colchão. Só falta colocar o colchão. Montamos aqui. Ainda não posicionamos certinho onde que elas vão ficar. Uhum. Não, eu Quatro não. barraquinhas a, churra... a A fogueira aqui Quem tá cuidando Abandonou Não é, acendeu Eu vou, vou, vou tacar mais fogo aí Então Estamos aqui Na hora que a gente posicionar Todas elas Eu mostro pra vocês Galera Estamos aqui no acampamento Tem um cachorro Parece um cachorro aqui Parece um panda Com o olho preto Não é, Thaís? Aham uhum. ele, ele, ele tá brabo, ele, tá ele tá olhando alguma, olhando alguma, alguma coisa. coisa tá? Vou, ter, vou ver se ele quer um pão Será que ele já viu alguma coisa aí, Thiago? Ó. Amigão Amigão Aqui, ó Lá? Ué Ele tá assustado com alguma coisa Vocês viram gente Ele tava olhando pra igreja Então lá. Vamos ver se ele pega Olha lá, ele tá olhando ele Tá olhando, cara De onde que veio esse cachorro? Eu não sei, Thiago. Olha lá, lá. Thiago, ele tá vendo alguma coisa. Minha arma. Gente, ele tá vendo alguma coisa, cara. Pessoal, já acordamos aqui. Agora é bem cedinho, deve ser umas 8 horas, 7 e meia. Tem gente dormindo ainda. A Cereja já tá acordada aqui, o Fernando também. E o Thiago... Eu mostrar pra vocês isso daqui, ó. Tá acontecendo aí, amor? Hã? É? Tá acontecendo? Tá escovando dente? Tá escovando dente? Não, da mãe. moda antiga? Hã? Da moda antiga? Não, perdeu nãozinho. Cara, que, que você tem pra falar dessa noite aí, amor? Noite o seguinte, cara, eu fui. Eu e o Ed foi deitar. Era mais ou menos quase 5 e meia. Aham. Uhum. Tenso. Tenso. Que loucura, né? Espera o outro acordar para nós ver o que, uhum. que ele Pessoal, então o nosso acampamento foi isso aqui, ó. Fizemos uma fogueira, a churrasqueira. Agora o Fernando vai acender ali para nós fazer um café, né, Fernando? Já, Já já eu vou mostrar para vocês tudo aqui onde a gente está. Porque de dia o negócio é bem diferente, né, amor? Então já já eu vou ali mostrar para vocês a igreja, a escola, a casa da sede. Tá? E aí, Thiago? você achou um companheiro? E aí, olha aqui ó, que apareceu aqui no meio do acampamento. Ele tá desde ontem, aí você tá dando ó, pãozinho, né? Olha o. como que esse cachorro é, cara. O bonito, né? Bonito. Cara. Estranho, mas bonito. Ele já comeu três pão, cara. Esse aqui, ó, é o terceiro pão que ele tá comendo. Nosso pãozinho de café da manhã. Esse eu comer, compartilhando tá com ele. Tá com Aí, esse cachorro apareceu de madrugada, muito louco olhando pra frente. É, assustou tudo nós, velho. Tá, né? Tadinho. Tadinha. É bonito, né? Bonito.